Fala! Fala! Fala! O que quer é? Fala! Fala fala, vai, fala, viado, fala! fala! Fala! Fala! Fala! Fala! Fala comigo! Fala! Fala! Fala! Fala! fala. Olha o carrinho do homem. Diga aí os sabores aí. É Napoleão. O Frox. O Leite compensado. Nata guaiaba, o Chocolate. Bom patos Alcelora. Quando, quando nós voltamos do baile, o que é bom comer? Comer pastel de Ninguilça de O que mais? Tomar chiverante. Chiverante bem gelada, mas quando tá calor, não? muito gostoso. É bom, né? Vou tomar um café de motocó. Né? É, Beleza, né? é bom também? E, oh. e quando nós vim do baile, quando nós não tinha carro, nós vinha do quê? Quando nós vim do quê? Quando nós não tinha carro, nós vinha do quê dos baile? Oh dia oh, Cra... é camarada! A mil? A mil por hora, caro! E pra não postar o vídeo, como que não é fana, Tem que passar como o vídeo pra pular no, na internet? Pra pôr na internet? É! Você tem que ligar o seu bufuf? É, liga o bufuf e liga o Sotobu. É. Do Nafai. Além do Nafai, vai filmando, vai filmando tudo os camaradas. É. A rendição dele ele esqueceu o dinheiro lá. Vai pôr tudo no Sotobook. Tem de quem? Tem, que? Tem de brigadeiro, de frosco, leite concentrado. De lermão, abracaxi, de.. Saiu, tem de chile de porfum açúcar, abracaxi, croco, goiaba, morango, tutifruti, viaga de pobre é. e uva, de uva? E de uva, secrete, baracujá, então, um rei. Opa, tudo bom Como é o nome do senhor? Papá, papá, pepe, papá, pepe, pepe, pepe, pepe, papá, Obrigado. papá, <risos> <risos> <aí> papá, é papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, Você sabe que era mudo, não? Como é que vai falar com o cara? Eu sabia. O WhatsApp de, de, de domingo, só. Não, é o WhatsApp. O WhatsApp. O WhatsApp. WhatsApp. Isso, o yes, que você gosta de comer de domingo. Eu gosto de comer de serrar na casa dos parentes, um desgonofe, um... Uns... Picão, um vianeso. a coca-cola e aquele, né, aquela feijão-torpedo. Neg... E de sobremesa? A sobremesa, aquele, nossa mãe... Pudim de leite? Um pudim de leite. Leite o que? Leite condensado? Um leite coordenado. <risos> Cozinha, né, Serenha bom. E um, né, aquele, aquela negocia estocando, né. fumada, né? <risos> e... e um feijão torpedo. Para um feijão torpedo. feijão torpedo é bom, é bom. Não, eu Mas eu chamei a massa para comprar o um Night Bruick. Chegou lá, criança. Eu chamei a massa para fazer outra coisa. Oh, eu outra vou dar assim, massa. É o dia Não, das crianças. Eu atenção. vou comprar o um Night Bruick.